Salve, rapaziada. E hoje nós temos a segunda parte de Queijo na Parrigna do Sábado na Brasa. Fique ligado e vem comigo. Vou levar primeiro o cacho de cavalo para o é uma provoletazinha bem típica da Argentina com uma laranja. A gente vai fazer um molhozinho, uma salsinha para outra, outra receita com a troboleta. Tá legal. Aqui eu, o bobo já estava muito alta, ela já está ficando pronta, então a gente vai fazer a, a viradinha dela. Coloquei antes, vamos deixar mais um tempinho aqui. Então Agora a gente está aqui com a nossa provoleta que a gente tinha tínhamos preparado ela com o um disquinho de laranja. Olha como é que ela vai ficar, vai ficar cremoso por dentro e fazer a casquinha parte externa. Olha o barulhinho aqui Aí, ó. Aí a gente pode fazer ela xadrezinha ou também a gente pode cortar ela em formato de pizza. né Pode fazer a em fried Pizza. Esse disco aqui, ele não é um disco tão grande, então é melhor fazer ele ao meio, em quatro porções, daí fica especial para servir com a carne também. Aí, ó. E daí pode finalizar com um pouquinho de orégano. E quem quiser uma pimentinha calabresa também fica bacana aqui. legal A carne já está bem adiantada, então a gente vai acelerar um pouquinho o nosso queijo. Ó. Ele já está bem macio, a gente vai precisar deixar ele um pouquinho mais a na parte superior dele. Então okay? vamos baixar ele aqui assim, da Firebox, a gente vai ter, ganhar um tempinho aqui para não perder o time da carne, isso é importante. Michel, e agora é a hora da maldade, o nosso carne de cavalo está prontinho, ó, molinho a carne, o Zezé já está deixando ela pronta para a gente largar o queijinho em cima. vai levar Será que tá bom? Já tá a gente vai servindo junto com a, com a carne Vai fazendo umas esquinhas de queijo e Deixando com a carne Vai ficar muito bom Essa aqui é a picanha do mineiro Bicho. Lá bichado, vamos ver se vai ficar bom. Bora provar isso aí, né? Para dar aquele acelerador de qualidade. O sábado hum. na brava. Amor, vem aqui provar. Fantástico. O que ele achou? Nossa, maravilhoso. Rapaziada, queijo perosa. O tomatinho já tá bem queimadinho. Realmente sensacional. Vamos começar a descascar ele então. abrir aqui o nosso alho. Ele já tá aqui, é um cremezinho, né? tá bacana. A gente começa a picar o tomate. Pode ser mais grosseiro assim. Olha a faca, corta bem. uma salsinha esse pode ser mais grossinha mesmo tem problema a gente mistura todos os ingredientes no caso da essa aqui ele vai acompanhar a nossa provoleta argentina ele pode ser bem apimentadinho então a gente pode utilizar aí pode utilizar um molho de pimenta aí de preferência a gente vai estar usando pimenta do reino e a gente vai finalizar esse molho dessa forma E sal a gosto também, que vai adicionar um salzinho aqui pra legal então Michel, essa aqui então outra proposta da, de provoleta né? Então a gente fez antes a, o temperinho aí com tomate né e aí a gente de, tempera, decore como se fosse uma brusqueta e agora a gente prova se vai tá bacana. Bora degustar isso aí então né? Pra ver se vai aprovar com o selo de brasa mais uma vez né fantástico Realmente o gosto do do, do alho ali do tomate com pimenta Ficou muito bom mesmo é? pode servir de entrada né ou até de acompanhamento do prato aí na algum aqui a gente hoje está com carne de cordeiro né cara e ficou ficou Fantástico o sabor que deu essa provoleta aqui com esse queijinho. Vai ter um alho, né? Tem alho, tomate e é uma salsinha. Não é uma salsinha. Pô, indico aí pra gente fazer um baita de um assado. Né? bom. Né? Bom demais. Isso aqui, Michel. Então, como eu comentei, ele, tinha, ele é um queijo que ele vai ter mais estrutura, né? Ele, por isso que ele vai, a casquinha dele ela vai caramelizar ela vai, ela vai ter tempo de, de, de fogo tostar ela ela vai ficar com essa corzinha bem caramelizada aqui, mais marronzinha e também, também é, isso aí, né? é um bom aperitivo aí para começar o churrasco com água na boca para ver se é nosso último teste. Qualquer expectativa. Então, rapaziada. Finalizamos nossa dica sobre queijos. Vou deixar o Instagram. Do nosso parceiro Perosa. Diego Perosa. Vou deixar o Instagram aqui embaixo. Queijos Perosa. E quem quiser seguir. Entra no perfil dele. Manda um direct lá. E tamo junto. Porque semana que vem tem mais. Sábado na abraço Tamo junto.